Sobre, é, essa atividade, a minha aproximação com a Plataforma Brasil e com a metodologia científica se dá exatamente próprio, por conta do nosso próprio trabalho na biblioteca. O conhecimento que eu fui construindo da Plataforma Brasil ele foi um conhecimento muito de usuária, né, do dia a dia, das dúvidas que alunos, professores traziam, de estudos individuais e também no processo da pós-graduação. No meu processo de pós-graduação, utilizei também a Plataforma Brasil, conheci algumas especificidades e isso me trouxe um conhecimento um pouquinho mais amplo, tá? Então, como eu disse, é, a nossa contextualização teórica, ela vai ser breve. O objetivo aqui é fazer uma elucidação que seja mais prática, até porque antes de executar essa atividade aqui, eu conversei com os coordenadores do próprio Comitê de Ética, e eu tive a informação que eles estão desenvolvendo uma webinar, notícia quente aí, novidade, estão desenvolvendo uma webinar, planejando essa webinar, que deve acontecer em agosto próximo, ou seja, no mês que vem. Né? Então, assim, ela vai ser muito mais completa, talvez com um maior conhecimento aí, uma, abarcar uma, é, uma teoria, né, com relação às resoluções, etc. Mas o nosso aqui vai ter esse objetivo mais prático, tá? É, mas não tem como fugir de uma introdução breve sobre Comitê de Ética, comitê de ética em Pesquisa. É, todo mundo que desenvolve pesquisa envolvendo seres humanos precisa passar pelo Comitê de Ética. E esse envolvimento com os seres humanos na pesquisa pode ser de forma direta, de forma indireta, pode ser um grupo grande, um grupo pequeno... Pode ser uma história de vida, às vezes é um indivíduo, mas não importa. O tamanho da sua amostra, o tamanho da sua população ali dentro da pesquisa, é, não difere se precisa ou não passar pelo comitê de ética. Se envolveu um ser humano, né, direta ou indiretamente, ele precisa passar por essa apreciação. Também precisa passar todo mundo em todas as áreas do conhecimento. Como a Plataforma Brasil tem uma relação para a área da saúde, muitas vezes se pensa que o comitê de ética é só para o pessoal da saúde. E não, para nós, das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, também a gente precisa participar, também se aplica. Okay? Nesse comitê de ética, eles vão avaliar vários quesitos. Mas eu acho que a existência do comitê, e esse, muitas pessoas dizem, nossa, é um preciosismo, mas por que a necessidade... De, de se trabalhar essa questão ética na pesquisa, às vezes é uma pesquisa de iniciação científica, às vezes é uma pesquisa de, da área, é, é, de um pequeno projeto de extensão, mesmo assim precisa, sim, precisa, para é, consolidar, para resguardar esse respeito ao participante da pesquisa, para avaliar os riscos e os benefícios, né, os riscos para a comunidade, para os participantes, em contrapartida dos benefícios que essa pesquisa vai trazer, analisar a relevância social dessa pesquisa e o mérito dela. Então, esse olhar sobre, não sobre olhar metodológico, o Comitê de Ética não vai avaliar a sua metodologia, mas ele vai avaliar os caminhos que cada pesquisador vai percorrer e como a ética vai estar inserida por esses caminhos. Isso é fundamental. Só para sinalizar, é, como a gente tem colegas aqui de outras instituições, que não especificamente são do IFE, mas é, esse discurso sobre Comitê de Ética e Plataforma Brasil, ele é muito homogêneo, ele é muito padrão, ele serve para várias instituições, porque está todo mundo mais ou menos sobre o mesmo guarda-chuva, digamos assim. É... A questão que importeia, principalmente essa questão da, da ética nacionalmente, é a resolução 196 que criou o Conep, que é o Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, e criou também os Ceps, que são os comitês específicos de ética específico de ética em pesquisa dentro de cada instituição. E aí, a partir dessa criação, é, vem três documentos principais que vão nortear esse funcionamento: a norma operacional 001 de 2013. A 466 de 2012 e a 510 de 2016. As três são fundamentais para a gente conseguir compreender esse processo como um todo. Mas se eu tivesse que destacar é, a que mais vai ajudar o aluno, a que mais vai ajudar o pesquisador, que tem mais detalhes que, que, que são imprescindíveis de serem conhecidos, é a última que eu citei aí, a resolução 510 de 2016. Ela vai tratar das normas aplicáveis às pesquisas de ciências humanas e sociais e ela vai dar um passo a passo de tudo que precisa ser respeitado dentro do teu projeto é, para que ele possa ser apreciado pelo comitê de ética e para que ele possa ser aprovado. Ou seja, independente da instituição, toda instituição que trabalha, que tem um comitê de ética, que tem esse cuidado no desenvolvimento das pesquisas, elas vão, serão norteadas por essas normativas e por essas duas resoluções. Tudo bem até aí? Alguma dúvida no chat? Alguma indicação? Algum detalhe? Aqui, tudo Sim, certo, então, Tudo certo, ok. É, trouxe uma informação aqui, bem recente, sobre essa questão do Comitê de Ética, só para dar uma dimensão do quanto ela é ampla. Ontem, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é o Conep, a partir do Conselho Nacional de Saúde, né, o CNS, ele aprovou a realização da terceira fase da vacina contra o covid então, assim, está, a Fiocruz, está desenvolvendo um processo de pesquisa em busca da vacina e para agilizar o processo, essa pesquisa foi é, separada em várias etapas, né, e cada etapa esse processo ético é avaliado. E ontem foi aprovada aí a terceira fase desses testes com a vacina do novo coronavírus, ou seja, independente da dimensão da pesquisa, do mérito dessa pesquisa, é, análise ética é fundamental, né? Ou seja, ela tem que passar pela análise ética seja lá na Fiocruz ou no âmbito do Instituto Federal. E como é que isso vai se dar? Agora a gente sai da parte teórica, eu acho que fiz uma apresentação breve do que é o comitê de ética e a questão ética e as resoluções, a gente vai para a parte prática. Dentro do IFE e das principais instituições, é, todos os projetos de pesquisa têm que passar pelo comitê de ética. E ele precisa passar pelo comitê de ética antes da sua aplicação, coloquei aí em vermelho. Como é que seria o fluxo? É, a redação do projeto, esse projeto, ele é escrito, ele é pensado, em sua totalidade, introdução, justificativas, objetivos, cronograma, ou seja, está ali o seu projeto redondo, inteiro, escrito. A partir desse momento, você vai colocar ele na Plataforma Brasil. O que é a Plataforma Brasil? É simplesmente o um sistema né, onde você vai preencher os dados e jogar esse, esse projeto lá para que ele possa ser encaminhado para o comitê de ética. Todo esse processo é online. Esse comitê de ética é, é, é composto por professores do Instituto, eles se reúnem mensalmente, vão fazer a avaliação do seu projeto e vão te dar um parecer autorizando a realização dele. E só aí, de fato, você consegue ir para a aplicação. Uco, mas, Agatha, como assim? Eu não posso fazer nada do meu, do, do meu projeto antes de passar pelo comitê de ética? A orientação oficial é, primeiro passo no comitê de ética, se o comitê de ética fizer sugestões ou pedir mais informações de como se darão os procedimentos durante a pesquisa, as coisas serão ajustadas para que depois ela possa ser aplicada. Esse é o caminho, ok? Uma informação que eu posso dar é que isso tem sido muito, muito rápido. Tem uma pergunta por aí? Sim, não. A orientação que eu posso compartilhar é que isso tem sido muito Oi, rápido. Oi, Agatha. Você pode repetir, Digo. a A orientação que eu tenho, assim, é que não se assustem com essa necessidade do projeto passar totalmente pelo comitê de ética para depois ser aplicado, porque esse processo tem sido rápido. Okay? no momento que você, de fato, consegue submeter o seu projeto à Plataforma Brasil, na próxima reunião, se ele estiver redondo e com todos os critérios lá que foram pedidos inclusos, ele vai ser aprovado e você já consegue aplicar. Às vezes, se tiver algum problema que precisa ser consertado, ajustado, fica para a reunião seguinte, ou seja, no máximo dois meses. Então, assim, o comitê de ética não tem a intenção de postergar o início da aplicação, pelo contrário, tem a intenção de ajudar, apoiar para que essa pesquisa se desenvolva e seja aplicada com todo o um embasamento ético possível, né? com todos os procedimentos da forma mais redonda possível, essa é a intencionalidade. E como é que a gente coloca isso no sistema? Plataforma Brasil, saiu tá o link, plataforma e coloquei aqui um link de paciência. Por que paciência? Porque a Plataforma Brasil é uma plataforma que foi desenvolvida e é gerenciada pelo Ministério da Saúde. E tem tido várias versões, mas é recorrente a dificuldade no uso da Plataforma Brasil. Por muitas vezes, eu já passei, presenciei alunos passando por nossa, eu preenchi a etapa 3 inteira e aí fui gravar e deu um erro, perdi tudo. Sim, acontece. Ou de alunos sinalizando, Agatha, ah, eu só consegui preencher na Plataforma Brasil às duas da manhã. Acontece? Acontece. Então, assim, se o meu, meu objetivo aqui é falar da usabilidade, eu preciso te alertar para essa questão preencher projeto. Dentro da Plataforma Brasil, você tem que estar num dia zen, num dia bom, com paciência, porque pode ser que esse processo leve um pouquinho mais de tempo. Tem momentos que não, tem momentos que pode até fluir bem, mas a gente tem que estar num dia bom, ok? Primeiro passo para você conseguir entrar na Plataforma Brasil e se cadastrar e se colocar o seu projeto, né, submeter o seu projeto, é ter o cadastro. Então, lá no cantinho superior direito, tem o, o, o link para você realizar esse cadastro. Para realizar esse cadastro, requer alguns documentos. Coloquei uma telinha para vocês, mas eu acho que ficou pequeno, então eu vou fazer a leitura. Você, em algum momento, que vai, no momento que você vai se cadastrar, em algum momento a plataforma vai te pedir o seu currículo. Ok? Ah, Agatha, como assim o meu currículo? Seu currículo Lattes. Seu currículo Lattes está lá atualizado. Dentro do currículo Lattes tem a funcionalidade de imprimir. Você pode imprimir o seu currículo Lattes em PDF e fazer o um upload dentro da plataforma Brasil. Além disso, ele vai, ela vai pedir também o seu RG digitalizado, né, em PDF também, a digitalização da sua carteira de identidade, seu RG, e também de uma foto de identificação. Esses três documentos precisam ser anexados para que o seu cadastro seja liberado. Atenção! Existe uma vinculação da Plataforma Brasil com os dados oficiais da Receita Federal. Alguns alunos me sinalizavam assim, "Ah, eu não consigo fazer meu cadastro. Eu falei, nossa, mas um problema já no início, no cadastro, o que está acontecendo? Por vezes, alguns dados cadastrais lá, tipo nome completo, data de nascimento, número do CPF, se você digitar um, um, um dado errado, ele vai bloquear o seu cadastro, porque o que você digita tem que estar vinculado ao seu CPF, né? E tem que ser um espelho dos dados que estão lá na receita. É um aluno teve muita dificuldade em conseguir finalizar o cadastro, porque... É, o nome da mãe estava errado, né? estava cadastrado lá o nome da mãe com o nome de solteira e ela estava colocando o nome de casada e estava dando essa complicação na, na filiação. Então, tem que ter esse cuidado no momento do cadastro de vocês. Outro detalhe importante na hora do cadastro é dizer a qual instituição você está afiliado. Alguns alunos pensam, ah, eu não preciso colocar isso aqui agora, eu vou colocar qualquer coisa, depois eu corrijo. Esse depois eu corrijo dá um problemão. Então, assim, coloquem de forma correta a instituição de pesquisa que vocês estão afiliados. Dá para procurar, tem esse botãozinho aqui de buscar instituição, dá para procurar, colocar IFSP, ele vai achar. E, às vezes, algumas pessoas ficam na dúvida, ah, Agatha, dá para procurar pelo CNPJ da instituição? Dá. Tanto pelo CNPJ da reitoria, coloquei aqui expresso para vocês, quanto o CNPJ do próprio campus Jacareí. Então, é importante ter esse vínculo com a instituição o mais correto possível. Ágata, ah, coloca o quê? Reitoria ou Jacareí? Tanto faz. Tá? Tanto faz. Mas é preciso estar vinculado ao IFSP. Depois eu vou explicar esse tanto faz lá na frente, porque não tem tanta, tanta diferenciação. Com relação ao cadastro, tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Minha fala aqui, até aqui está sendo clara. Sim. Diga, Laís. Agatha, a Laís tem uma dúvida. Você quer falar, Laís? Prefiro. Aí, você <risos> consegue falar? Consigo, eu estava digitando que eu prefiro falar. Agatha, até a minha dúvida é exatamente o exemplo que você deu a respeito da Receita Federal. É, o ano passado uhum. eu fiz e aí eu acabei esquecendo agora, né, que eu já utilizei a Plataforma Brasil, mas no meu caso, a minha mãe, na minha certidão de nascimento, nos meus dados, é o nome de casada e hoje em dia ela é separada e utiliza, o... na época ela não fez nem a mudança da RG, então a RG dela ainda era o nome de solteira. No caso, esses dados, eles têm que bater com os meus dados da Receita Federal ou do dela? Com os seus. Ah, então tá bom. É os dados com os seus que, dados. Com os meus documentos. Isso, com os seus documentos, exato, com os seus documentos. Porque quando você digita o CPF, a plataforma vai entender que aquele novo cadastro vai estar sendo criado a partir das informações daquele CPF específico. Então, ele entendi. vai começar a fazer a conferência lá no Banco de Dados da Receita Federal com o seu CPF que está lá. Então, o que você digita na plataforma tem que ser o espelho do que está lá. Ah, entendi. Ah, então, era essa minha dúvida única no momento. Obrigada. Imagina. E, às vezes, demora, só complementando a resposta para a Laís, às vezes demora um pouquinho para essa liberação. Mas não mais que 24 horas, esse processo do cadastro, mesmo quando ele dá algum problema, você consegue resolver, eles conseguem avaliar e consegue se resolver muito rápido, para que você consiga ter acesso à sua senha, essa senha você não vai cadastrar ela diretamente, depois que está tudo redondinho no seu cadastro, a Plataforma Brasil te manda uma senha para o e-mail que você cadastrou, por favor, digite o e-mail com muita atenção, <risos> para que você possa receber a sua senha sem maiores problemas e começar, de fato, o processo de conhecer é, a parte interna da, da Plataforma Brasil, tá? Então, vamos lá, vamos seguir. Etapas do preenchimento. Uma outra questão que geralmente dá problema, e as resoluções deixam isso muito claro. Qual é o processo correto? O aluno vai lá e realiza o cadastro. Realizou o cadastro? O aluno vai entrar em contato com o seu professor orientador, vai passar o título da pesquisa, né, o título certinho da pesquisa, porque dentro da plataforma Brasil você consegue mudar e editar um monte de coisas. Mas o título da sua pesquisa, depois que você cadastra lá, é muito complicado para mudar. Então, repense, analise, avalie o título da sua pesquisa e manda também o seu CPF. Esse professor orientador que já tem cadastro na Plataforma Brasil, que já orientou outros, é, é, outras inclusões, ele vai preencher a etapa 1, um, que são as informações preliminares. Ele vai colocar o título da pesquisa, vai colocar do que se trata e vai vincular um pesquisador assistente. Quem seria esse pesquisador assistente? O aluno. Esse pesquisador assistente ele tem o poder de a, a, o perfil para habilitar e editar e fazer várias ações dentro da Plataforma Brasil. Mas lembrando que quem é o pesquisador responsável é o professor orientador. O aluno, é, por mais que seja ele que vai de fato executar na prática essa pesquisa, dentro da Plataforma Brasil ele é considerado como pesquisador assistente. Então, o aluno vai preencher todas as etapas da Plataforma Brasil e depois é, o professor orientador vai fazer essa, essa submissão. De fato, é enviar isso para o comitê de ética analisar. Esse é o processo, correto? A Agatha, é, e se eu mesmo fizer essa etapa preliminar? Provavelmente a Plataforma Brasil vai te dar uma mensagem dizendo que você não pode criar um novo projeto. Por quê? Ela considera que só é, pesquisadores com a graduação completa podem enviar projetos para que sejam avaliados, para que sejam analisados eticamente. Então, como lá no seu cadastro você informou que tem um ensino superior incompleto, ela vai bloquear esse, essa tentativa de criação de uma nova submissão. É, então, a minha orientação é Pega o título, pega o CPF, envia para o professor. O professor preencha a etapa 1, que é muito simples, e coloca o aluno como assistente e o aluno dá continuidade ao preenchimento. Por falar das etapas, aqui estão elas. <risos> São seis etapas. Etapa 1, que é chamada informação preliminar. Etapa 2, área de estudo. Etapa 3, desenho do estudo, apoio financeiro, elaboração. Etapa 4, é um detalhamento. A 5, são outras informações. E a 6, finalizar. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. Pessoal, lembrando, a Plataforma Brasil foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde e inicialmente destinada ao público da saúde. Então, existirão vários termos e vários campos muito relacionados a essa área e que para nós das ciências sociais aplicadas ou quem for das ciências humanas, elas não se aplicam. Então, quando você observar que aquela informação que a plataforma está te pedindo não tem nenhuma relação com a sua pesquisa, a expressão chave a utilizar é não se aplica. Está tá perguntando alguma coisa relacionada à saúde, não se aplica. Essa tela aqui é a telinha da etapa 1, onde eu destaquei aqui o botão para nova submissão, é, que provavelmente os professores vão, vão habilitar aí essa nova submissão. E ela é, é isso daqui, é muito simples. Né? Vai perguntar se envolve seres humanos, vai perguntar se seu modelo é simplificado ou completo... Vai perguntar o CPF e aqui já pede assistente, ó, assistente. O assistente de pesquisa poderá editar as informações do, do projeto. Só que para o seu professor, o pro professor incluir o aluno como assistente, precisa ter o CPF. Aliás, mais que o CPF, precisa que esse aluno esteja cadastrado corretamente dentro da plataforma, esteja como cadastrativo. Não basta eu, daqui a pouco, vou lá na plataforma Brasil, preencho meu cadastro, ele não está ativado, a senha não chegou para mim e eu já mandar o CPF, título da pesquisa para o professor para que ele faça a etapa 1, porque o cadastro não está ativo, né? esse cadastro precisa estar ativo. Outras pessoas que talvez também se envolvam na pesquisa podem ser incluídas aqui como equipe de pesquisa. Essas pessoas conseguirão visualizar todas as etapas dentro da Plataforma Brasil, mas não conseguirão editar, só consegue editar quem está cadastrado como assistente, tá? E por fim, para finalizar essa etapa 1, um, é só definir aqui qual vai ser a instituição proponente, ou seja, o IFSP. Como é que isso funciona? É aquela busca, fazer a busca, ou digitando IFSP ou pelo CNPJ. O que, que eu oriento? Cadastrar sempre na árvore, direto como o Instituto Federal de Tecnologia São Paulo. Algumas pessoas tentam especificar e colocar que a instituição proponente é especificamente o campus. E muitas vezes, na tentativa de fazer isso a Plataforma Brasil dá erro. É uma questão que acontece de forma recorrente. Ai, Agatha, mas se eu botar só IFSP vai estar errado? Se eu não especificar que é Jacareí vai estar errado? Não, não está. Por quê? O comitê de ética dentro do IFE é um só. É só um comitê de ética. Então, indifere se eu sou do campus Guarulhos, Boituva Avaré ou Jacareí. Na hora que você vai lá no final submeter, todos eles serão encaminhados para o mesmo comitê de ética, que é o comitê de ética que fica é, do IFSP, do, do Instituto como um todo. E assim se dá também nas outras instituições, né? indifere de qual campus você pertence. O comitê de ética sempre é centralizado. Por isso, aqui na instituição proponente, acaba sendo suficiente você indicar a instituição principal como a sua instituição de vínculo. Ok? E aí, depois desse processo, é só dar próxima, vai clicar aqui em Próxima. Esse botão Próxima é o botão que faz o coração acelerar, <risos> faz o coração bater um pouquinho mais rápido, por quê? Se você der o próximo e aparecer a telinha, a tela da etapa 2, perfeito. Tudo que foi feito na etapa 1 um foi salvo automaticamente. Mas pode acontecer de você clicar em próximo e essa tela da etapa 1 um ainda ficar com esse link aqui de carregando, com essa informação de carregando. E às vezes isso aqui fica carregando eternamente. <risos> e aí eu oriento, a tá como pai, esse negócio está carregando e não me manda para a etapa 2. Provavelmente o sistema travou, você vai ter que sair, fazer login novamente e começar a etapa 1 um de submissão mais uma vez. O que eu já fiz, acabei de salvar, coloquei lá o CPF, a instituição, etc. Fica salvo se isso acontecer? Infelizmente, a informação é que não. né? Então, só vai salvar se aparecer a tela da etapa 2. Se ele travou ali na etapa 1, um, corre o risco enorme de você ter perdido o que salvou naquela etapa. E isso se repete para todas as etapas, né? para outras é, cinco etapas. Então, se você está na etapa 2, vai para 3, se na hora de, de clicar em próxima e abriu a, a etapa seguinte rápido e sem problemas, ok. A etapa que você estava está salva, se não abriu, ficou carregando, provavelmente aquela última etapa que você digitou não foi salva. Notícia triste, né? Mas eu tenho que dar. Chegamos à etapa 2. Tudo bem até aí? Alguma questão? Alguma dúvida? Sim? Não? Acho que não, Por enquanto está tudo certo tudo certo. Então, vou seguir. Essa é a etapa 2. Então, assim, para os alunos, né? Se o seu professor já criou, fez a etapa 1, um, as informações preliminares, vai ser a sua tarefa continuada, da etapa 2 em diante. Já vai precisar continuar, tá? E aí ele pergunta a área temática especial do seu projeto de pesquisa e aí ele vai te dar várias é, opções relacionadas à área da saúde, se você não se incluir em nenhuma delas, vai indicar que é outras, ou se tiver o campo para escrever, vai colocar que não se aplica. A etapa 2 vai investigar especificamente qual é a área de estudo. E aí ela vai pedir um desenho tem um campo, uma caixa, uma caixa textual para que você possa digitar. E aí vem o pedido: desenho. O que é desenho, né? Quando a gente pensa em desenho de pesquisa, é a abordagem metodológica que você vai utilizar para a sua, sua pesquisa como um todo. Agatha, ah, eu vou pegar a minha metodologia toda que está lá descrita no meu projeto, que eu desenvolvi junto com o meu professor orientador e vou colocar ali? Não, vai ter um campo específico para a metodologia. O que se espera nessa etapa, já estamos na etapa 3, é o desenho, é um resumo da sua metodologia. Por exemplo, trata-se de uma pesquisa quantitativa com utilização de dados, é, de, de um banco de dados específicos, vai ser analisado a partir da estatística descritiva, ou seja, frases curtas, muito objetivas para fazer um desenho mais geral é, da sua pesquisa. Vai perguntar se tem financiamento é, a grande parte das nossas pesquisas não tem financiamento, mas você consegue pular essa informação? Não. Se você observar, do lado da palavra financiamento, bem pequenininho, tem um asterisco vermelho, então é um campo obrigatório. Então, você vai precisar clicar em adicionar financiamento e minha sugestão é que você coloque é, um valor simbólico, não sei, 50 reais. E coloca lá como financiamento próprio, para custear, não sei, xerox, impressões, etc. Então, financiamento próprio, próprio básico e mínimo, porque esse campo, ele não consegue, você não consegue seguir com esse campo em branco. E as palavras-chave relacionadas à sua pesquisa, as mesmas que você utilizou lá no seu projeto. Perceba que algumas informações que estão sendo pedidas aqui, eu estou pressupondo que já estão lá no seu projeto. Então, como é que se preenche Plataforma Brasil do jeito que vai te dar mais tranquilidade? Abra o teu projeto lá no Word e vai dando Ctrl-C, Ctrl-V aqui para dentro. Se o seu projeto estiver completo, redondo, com todos os itens adequados, você não vai ter problema nenhum para preencher Plataforma Brasil. Né? Só dar Ctrl C, Ctrl V. Se, por acaso, de uma etapa para outra, você perder dados, não salvar, tudo bem também. Porque todo o seu conteúdo, todas as suas informações, está lá no seu Word. Você vai ter o trabalho de dar Ctrl C, Ctrl V de novo. O que não pode fazer, não dá para fazer, eu não oriento que você faça, é digitar... É, conteúdo direto na plataforma, porque se você vai para a próxima etapa e dá erro, tudo que estava ali não salvou, e aí você perdeu esse, esse, essa informação descrita. Então, tudo que você for escrever, faça no Word, e a partir do Word você vai trazendo, vai enxertando a Plataforma Brasil. Esse é o caminho mais seguro de se fazer o processo. É falamos da etapa 1, um, da etapa 2 e da 3. Essas aqui são as, as mais tranquilas assim, sabe? As etapas que vão te dar mais trabalho, sei que eu posso dizer assim, são as etapas 4 e 5. A etapa é de fato o desenvolvimento do estudo e assim com algumas outras informações. Vou mostrar para vocês a etapa 4, a etapa 4, ela é um pouquinho longa, eu nem coloquei o desenho de todas as caixas de texto que vão aparecer para vocês, mas eu descrevi elas aqui no cantinho, né? então vai aparecer uma caixa, um espaço para você digitar o resumo, uma caixinha para você digitar a introdução, outra para você digitar a hipótese e vários outros quesitos, coloquei ali do lado, objetivo primário, objetivo secundário, metodologia, critério de inclusão, critério de exclusão, risco, benefício, metodologia de análise de dados. Atenção, está vendo que tem duas metodologias? Uma é a metodologia geral do seu trabalho de coleta de dados e depois tem a metodologia de análise de dados. Dentro da sua pesquisa, você tem que pensar esses dois aspectos. Como é que eu coleto esse dado? Ah, até a partir de uma entrevista. É a partir da aplicação de um questionário. Ok, depois que você tiver todos esses dados, como é que você vai fazer a análise deles? O que vai te embasar para você fazer toda essa análise? Sei lá, é uma análise textual discursiva? É uma análise de conteúdo? É uma estatística descritiva? Ou seja, qual é o caminho metodológico para analisar esse material? Isso tem que aparecer. Desfecho primário, desfecho secundário o tamanho da sua amostra, ou seja, é, quantos, quantas pessoas serão acionadas durante essa pesquisa, né? o contato com quantas pessoas você terá, a data do primeiro recrutamento e o país de recrutamento. Essa data do primeiro recrutamento, eu, eu acho importantíssimo falar dela, ela não pode ser antes do seu projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética. Lembra que eu falei lá no início que, para o seu projeto ser aplicado, ele primeiro precisa ser aprovado pelo Comitê? Então, você não pode colocar data da sua primeira, digamos, da minha primeira entrevista para a semana que vem. Ora, o seu projeto ainda não foi é, aprovado pelo Comitê de Ética, né? Então, você precisa colocar essas datas, todo o seu cronograma precisa estar pensado para, pelo menos um dia depois, que o seu projeto provavelmente venha a ser aprovado. O Comitê de Ética se reúne uma vez por mês, essas reuniões já estão todas agendadas, eu vou trazer as datas aqui para vocês, então, para que você possa nortear para a construção desse seu calendário de pesquisa. Tá? É... Ah, tá, tá aqui. Atenção ao cronograma de execução, a data da primeira atividade deve estar após a próxima reunião mensal do CEP. Aproveito para dar outro esclarecimento. No seu projeto, que está no Word, eu estou com o Word aqui aberto e estou dando Ctrl-C, Ctrl-V para dentro da plataforma. Tudo que estiver no seu Word que depois você vai transformar num PDF e vai fazer o upload dentro da plataforma, precisa estar igual às, iguais às informações que você está preenchendo aqui. Então, eu coloquei lá que eu vou começar a aplicar as minhas entrevistas no dia 20 de agosto. A informação que está dentro da plataforma tem que ser a mesma informação que vai estar no meu cronograma, porque esse cronograma vai ser enviado em formato PDF é, no final do processo. Então, não posso dizer uma coisa num arquivo e ter preenchido outra na plataforma. Eu não posso ter essas informações discordando. Então, muito cuidado com essa questão, principalmente de data, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou fazer um ajuste e faz esse ajuste direto na plataforma. Esquece de fazer esse ajuste dentro do seu projeto que vai fazer o upload, vai ser, é, é, que vai subir no final, que vai ser inserido na plataforma no final. E aí acontece essa, essa, essa duviedade de datas. Isso é muito comum de acontecer. Então, cuidado a esse detalhe, tá? Trouxe aqui para vocês o um calendário. É, a próxima reunião... Ela vai ser em agosto, dia 4 de agosto. Considerando que a próxima reunião vai ser no dia 4 de agosto, o comitê de ética agora tem colocado um prazo máximo para você submeter o projeto para que ele seja apreciado na reunião do dia 4 de agosto, que vai ser o dia 22 do sete. Então, você, até a meia-noite do dia 22 do sete, se você conseguiu submeter, Ok, ele vai ser apreciado na reunião do dia 4. Se você coloca no dia 23, corre o risco dele não entrar para o dia 4, tá? Como isso tem acontecido no âmbito do IFE? Por exemplo, digamos que você vai lá no dia 22 do 7 e manda o seu projeto. E durante essa semana seguinte, esse tempinho do dia 22 até o dia 4... Esse seu projeto vai ser apreciado, primeiro, pela secretária executiva do CEP, a secretária executiva do Comitê de Ética, que é a Fani. Deixo aqui minha admiração <risos> indiscutível pelo trabalho da Fani, é uma pessoa que sabe muito sobre o Comitê de Ética, uma pessoa assim, que eu aprendi muito com ela. E ela vai fazer, vai dar a primeira olhada no seu projeto, sabe? Vai fazer meio que um checklist, se está tudo ali, se o que você digitou dentro da plataforma está batendo com o arquivo do seu projeto que você mandou, se todos os itens que são obrigatórios estão inclusos. Caso não esteja, ela te manda um e-mail, ela pode te mandar um e-mail. Olha, para que o seu projeto vá para a reunião do dia 4, é preciso que você ajuste os itens tais, tais e tais. E aí ela te orienta para que você faça o ajuste e submeta de novo na plataforma Brasil. E aí, você conseguindo fazer esses ajustes dentro do prazo, o seu projeto é analisado, é avaliado pelos, pelos pareceristas é, na reunião do dia 4, ok? Chegamos na última etapa. Parece muita coisa, mas fluiu. Eu estou achando vocês muito silêncio, assim. Ou vocês estão entendendo tudo <risos> e está tranquilo, <risos> Ou vocês estão desesperados? O ruim da, da, dessa coisa do ensino remoto é que eu não posso ver a carinha de vocês, né? Porque se eu conseguisse ver a carinha de vocês, eu teria essa resposta. É, sinalizem para mim se o coração está batendo forte, devagar, se você já está chorando. Está <risos> tudo bem? <risos> a Laís está dizendo gente que... gente já está desesperada, o Agatha. Não, fiquem calmos. É, é trabalhoso? É. Mas, olha, vou dizer para vocês, o mais trabalhoso não é a plataforma no Brasil, não é mesmo. Eu já passei por esses processos como, como pesquisadora. E, e digo para vocês, o que vai te dar mais trabalho é sentar na frente do Word e desenvolver o seu projeto da melhor maneira possível. O seu projeto tem que estar bem pensado, tem que estar bem estruturado, tem que estar com tudo ali dentro. E se ele estiver, é só Ctrl C, Ctrl V. Plataforma Brasil vai ser uma questão administrativa e burocrática no processo né, da sua pesquisa. Ela não vai, é, ela não vai enterrar a sua pesquisa, porque ela foi bem desenhada. Por isso, a importância dessa boa construção da plataforma, do teu projeto de pesquisa. Tá? Pois é, <risos> olha, tem gente aqui dizendo, a Laís falou, olha, que sentiu até falta da plataforma, é verdade, né, porque ela dá uma certa segurança para a gente, assim, que eu estou cumprindo todas as etapas do processo de pesquisa, inclusive essa etapa de preocupação com os critérios éticos, que é importantíssimo. A etapa 6 é a última etapa. O que vai acontecer nessa etapa? Você vai imprimir uma folha de rosto. O que é esta folha de rosto? Eu vou passar aqui à frente depois eu volto. Vai aparecer aí para vocês meio que um modelinho de uma folha de rosto. É um PDF de uma página só com as informações principais do seu projeto. Seu nome, o título do projeto, seu CPF, alguns dados de telefone, etc e tal. Vai ter um campo para você, pesquisador, datar e assinar, e vai ter um campo onde a direção geral do campus precisa datar e assinar. Agatha, serve nesse campo de direção geral o meu professor orientador assinar? Não. Serve o diretor educacional Paulo assinar? Não tem que ser o Vale, tem que ser a Direção-Geral. E como faz isso nesse momento de pandemia? Olha, <risos> eu entrei em contato com o CEP para perguntar sobre esse detalhe. Se nesse momento de isolamento social e que a gente não está presencialmente no campus, se por acaso esse documento poderia ser enviado sem essa assinatura da Direção-Geral. A orientação é que não. Então, para que você precise, para que você possa continuar o seu processo de pesquisa, você tem que baixar essa folha de rosto, é, providenciar as assinaturas. E aí, o papel dos professores de tentar negociar isso com o Wagner, né? É, se manda o PDF, Wagner assina, manda de volta. Ou se disponibiliza uma assinatura digital para esses casos. Mas, enfim, esse documento tem que voltar para você assinado com assinatura, seja ela física, né, no papel mesmo ou assinatura digital e aí você vai nessa etapa 6 aqui fazer um upload, ou seja, aqui imprimir folha de rosto, eu imprimi a folha de rosto, vou providenciar essas assinaturas, vou escanear isso em PDF e vou de novo jogar esse documento para dentro da plataforma já com as assinaturas. Então a primeira coisa que você precisa fazer na etapa 6 é essa o upload dessa folha de rosto devidamente é, assinada, tá? Agatha, Oi. Agatha a Renata está falando aqui que o diretor Wagner já tem feito assinatura eletrônica várias vezes e ele já está até acostumado, tá? Então, o pessoal ai, pode ai, entrar, em sei. pede para os orientadores ai, entrar em contato com o professor Wagner que ele faz isso rapidinho. Ai, nosso diretor é o nosso diretor, né? Notícia boa. É, <risos> Notícia... Não, não deixa ninguém na mão, gente. Pode ficar tranquilo. Ai, maravilha. Obrigada pela informação. Aí, o coração de muita gente já desacelerou. Mais calma. Então, considerando essa parte da... Folha gente, de mas, Rê... desculpa, tá mas ó, é, o, é o orientador que entra em contato, tá, gente? Porque senão eu não posso ficar passando também, né, todo, todo o privado do Wagner para todo mundo, apesar de muita gente já ter. Isso, não é, mas a gente faz o processo via orientador, é o melhor caminho, o melhor caminho institucional, tá ok, galera? Subindo essa folha de rosto assinada, a gente vai incluir outros arquivos. Quais serão esses outros arquivos? O seu projeto detalhado, então tem uma opção aqui do tipo de documento que você vai fazer o upload, aí você escolhe lá, projeto detalhado. O que é esse projeto detalhado? o seu projeto, que está lá no Word, que você vai transformar num PDF. A plataforma, o pessoal do comitê de ética tem pedido encarecidamente que todos os documentos sejam enviados em PDF, porque o processo de análise fica mais rápido, né? o Word às vezes a formatação interfere em alguma coisa, então tudo que for mandar mande em PDF, então você pega aquele lá seu Word do projeto, transforma em PDF e vai fazer o upload. Outra coisa que você vai precisar fazer, o upload, talvez, é o cronograma. Algumas pessoas colocam o cronograma já dentro do projeto. Ok, eu acho isso perfeito. Ai, Agatha, eu queria fazer o cronograma numa tabela e aí eu fiz no Excel e aí ficou ruim para colocar essa tabela dentro do meu Word. Não tem como mandar separado essa, separado essa tabela do cronograma? Pode. Tem até um, um, um tipo de documento específico aqui que você pode mandar o cronograma separado sem nenhum problema. É, você vai precisar também mandar o termo de consentimento livre esclarecido. Vou falar sobre ele com muito carinho. O que é esse termo? É um documento que já tem um modelo pré-construído, esse modelo vai estar disponível para você no site. Depois eu vou te mostrar onde esse modelo está. Você vai só precisar acrescentar alguns detalhes, que eu vou te dar umas dicas. É um documento que você vai entregar para o participante da pesquisa. Nesse documento vai estar escrito o que é a pesquisa que ele está prestes a participar. Vai estar escrito que ele não é obrigado a participar. Vai estar escrito que ele não vai receber nada pela participação, vai estar escrito que você vai garantir a ele o sigilo né, dos dados dele, uh, vai estar escrito que se ele quiser desistir de participar da sua pesquisa, ele pode desistir a qualquer momento. Vai existir seus dados para que se ele tiver alguma dúvida sobre a participação dele nessa sua pesquisa, ele possa entrar em contato com você e esclarecer essas dúvidas. Então, é um documento que você vai entregar ao participante mostrando para ele o que é a sua pesquisa, explicando de forma sucinta e clara quais são as suas expectativas com relação à participação dele e garantindo para ele vários direitos enquanto participante da pesquisa. A gente vai falar um pouquinho sobre esse TCLE, Termo de Consentimento Livre Esclarecido. É, vou entrar em detalhes mais à frente. Então, você vai criar o modelo desse documento, botar em PDF e também vai fazer o upload na etapa 6. Existe a possibilidade de você ter que enviar também uma declaração da instituição participante. Vou dar um exemplo. Digamos que eu vá fazer uma pesquisa com os professores de uma escola aqui do meu bairro. Ora, se eu usarei o espaço da escola, se eu estarei dentro das salas de aula dessa escola, a direção dessa escola tem que autorizar esse meu acesso enquanto pesquisador. Não só o professor que eu vou observar ou questionar ou entrevistar, mas também a direção daquela instituição. Então, talvez também, dependendo do caso da pesquisa, cada caso vai ser um caso, eu tenho que colocar uma declaração, também existe um modelo para isso, da instituição onde você vai executar esse trabalho, para que ela libere isso. Lembrando que esse documento tem que estar assinado, carimbado, sempre que você fizer o upload dele. ok? Uh, vamos à frente. Vou falar um pouquinho sobre esse tal desse termo TCLE, que é Termo de Consentimento Livre Esclarecido, e o TALI, que é o termo de assentimento livre esclarecido. Ué, Agatha, são dois? Sim, são dois. O TCLE, ele é utilizado para maiores de idade e o TALI para menores de idade. Então, se você for entrevistar menores de idade, é, você também precisa especificar para esse menor. Aí que está a beleza do comitê, da questão ética na pesquisa, percebe? Porque mesmo a que você vai colher dados a partir da criança, mesmo ela sendo uma criança, você vai redigir um documento de uma forma clara, que ela consiga compreender e explicar para ela que ela vai participar de uma pesquisa, de um jeito né, interessante que ela consiga compreender aquele processo. E não só ela, do responsável dela também, mas você não desconsidera aquele sujeito, pelo contrário, né, ele é seu parceiro de pesquisa, digamos assim, né, então você tem que considerar que a concordância e o respeito ético, a ciência desse indivíduo sobre, sobre a sua pesquisa, tá? Então, se você estiver trabalhando com criança, vai ser o TALI para criança, para o menor de idade, e o TCLE para o responsável daquela criança. Tranquilo que há um modelo a seguir, eu já vou indicar onde está esse modelo, só que esse modelo tem alguns detalhezinhos que a gente vai precisar meio que é, é, é, ajustar, tá? Esse modelo, ele está muito básico, tem algumas informações que a gente precisa incluir lá para ficar um TCLE e um tale redondo, 100%. Então, vamos lá. Independente se é para maior ou menor de idade, segundo a resolução 510, o que, que tem que ter dentro desse documento? Linguagem clara. Não dá para você explicar o que é a sua pesquisa, às vezes, com as mesmas terminologias, com o mesmo vocabulário que a gente usa dentro da academia. Esse seu vocabulário ele precisa ser acessível. Então, a gente precisa evitar formalidade em excesso Dentro desses documentos, tente ser o mais claro possível. Você vai apresentar a pesquisa, a justificativa dela, os objetivos, o procedimento. Vai garantir liberdade desse participante, dele desistir a hora que ele quiser desistir. Ah, Gata, mas como assim? Eu vou precisar coletar dados em três etapas. Imagina se eu coleto dados com esse participante na primeira fase, na segunda fase, lá na última, ele pode desistir? Sim, ele pode desistir a qualquer momento, e isso tem que estar expresso nesse termo, tá? A garantia de manutenção do sigilo das informações, para que você não vá expor os dados desse participante, identificando né, dessa forma, é a garantia desse participante de ter acesso aos resultados da pesquisa, isso é muito comum, às vezes o pesquisador vai lá, faz a sua pesquisa, está em contato com aquele participante, de uma hora para outra o pesquisador some, <risos> né? Vai escrever o projeto final, ou está lá, defendeu o TCC, ou defendeu a dissertação e some. E o participante da pesquisa fica pensando assim, nossa, no que será que deu aquela entrevista que eu concedi? No que será que deu aquele, aquele questionário que eu respondi? Aquele grupo focal que eu participei? Não sei, né? Então, nesse termo, você garante que ele vai ter acesso a esses resultados. Os riscos da participação, Agatha, eu vou aplicar um questionário. Minha pesquisa não tem risco nenhum. Tem. Segundo a resolução 510, toda pesquisa tem um risco para o participante, mesmo que esse risco seja mínimo. Você precisa expor no seu termo que, uh, por exemplo a parte, sua participação terá um risco mínimo. Talvez você se sinta constrangido ao responder alguma questão mais específica sobre o seu ambiente de trabalho. Pronto. né? Então, assim, às vezes ele se sente mal-estar, um constrangimento de responder aquela questão. Mas isso tem que estar exposto. Não dá para dizer, ah, não tem risco. Ou simplesmente ignorar essa informação dentro do termo. Se isso acontecer, o seu termo volta, ao comitê de ética vai pedir para você inserir a, a, a alguma informação com relação a isso, tá? Se tem risco, tem benefício. O que a participação desse indivíduo vai trazer de benefício para ele? Às vezes é um benefício para ele, para o trabalho dele, que você possa dar um feedback sobre a ação dele, ou um benefício para a instituição, esse benefício pode ser um benefício para a comunidade, então esse benefício pode ter diversas escalas, mas você tem que apresentar de alguma forma o benefício dessa pesquisa. O que, eu vou ter aqui questionário ou roteiro de entrevista, porque geralmente é o mais comum, mas se você for utilizar outro método para a coleta de dados, você tem que aqui desenhar especificamente o que você vai conversar, dialogar, o que você vai tentar acessar desse participante. Se for um questionário, você vai aplicar as questões desse questionário. Se for uma entrevista, qual é o seu roteiro de entrevista? Ah, a minha entrevista ela não vai ter um roteiro fechado. O meu questionário vai ser um questionário amplo, mais aberto. Enfim, independente da sua escolha metodológica, por mais livre que ela possa parecer, você tem que delinear ela minimamente para o comitê poder avaliar, tá? Você vai dizer como você vai guardar esse material, você coletou os dados, fez lá as entrevistas e digitou, né? transcreveu todas as entrevistas. Como você vai guardar esse material? Por quê? Você precisa guardar esse material, segundo a resolução 510, por até cinco anos após a coleta. Você precisa guardar. Por exemplo, recentemente eu defendi o meu mestrado e o meu material de coleta está aqui no escritório, né? está guardado. Então, você precisa especificar se esse material é físico, como vai se dar a guarda dele? Como você vai garantir que outras pessoas não tenham acesso a ele para manutenção do sigilo? Isso precisa estar tá explicado dentro desse termo. E outra, como você vai fazer o descarte? Daqui a cinco anos eu vou descartar esse material. Como? De que forma? Vou fragmentar, vou rasgar, tem que especificar a forma que você vai estar em meio digital, eu vou apagar definitivamente, então você tem que especificar como será feito esse descarte para a garantia da segurança e do sigilo. São muitos detalhes. Perceba que muitas vezes o documento volta porque falta um detalhe ou outro. E os pareceristas analisam cada um desses detalhes. Ah, da eles vão ler? Sim. Vão ler com muito carinho, muita atenção, cada um desses detalhes. E eles precisam estar lá, tá? Estamos chegando ao final. Como é que estão aí as, as dúvidas? Deu para ser clara com relação ao TAL e ao TCLE? Ah, estou vendo aqui. No caso das entrevistas que acontecem de forma remota, deve constar o TCLE? Sim. Sim. É, foram, foi feito, eu visualizar aqui duas perguntas da Laís, né? No caso das entrevistas que acontecem de forma remota, deve constar no TCLE? Sim. É, a entrevista... Mesmo sendo feito, mas nesse momento de pandemia, que ela não seja feita de forma presencial, sendo feito online, você precisa colocar, ela precisa ter um TCLE, você precisa encaminhar isso para o participante. Inclusive, Laís, uma coisa que eu não falei, esse participante assina esse termo e te devolve, né? Então, mesmo que seja online, você manda para ele por e-mail, né? ele pode escanear, tirar uma foto, te mandar de volta, porque você precisa guardar esse termo assinado. Esse termo tem assinatura não só do pesquisador, você pode fazer sempre duas vias, né? Então, uma via você vai deixar com esse participante, com a sua assinatura, para garantir tudo aquilo que você descreveu ali, e a outra via fica com você, com a assinatura sua e do participante para demonstrar ao longo do processo de pesquisa é, para você se respaldar, para é, confirmar tudo o que você prometeu para esse participante e para confirmar que ele estava ciente de todo o processo. Né? Amanhã ou depois, se ele se sente é, prejudicado de alguma forma, você tem como, como mostrar para ele, olha, lá no início da sua participação, eu conversei com você sobre os riscos. né? Eles estão expressos aí no termo, lembra? E aí você tem esse documento, é um documento que está assinado. Então, isso é um respaldo não só para o participante, mas é um respaldo também para o pesquisador. Então, tem que ter, sim, esse termo de consentimento no caso de entrevistas remotas. É, precisará da autorização da instituição... Provavelmente sim. Principalmente porque, provavelmente, de novo, o seu objetivo de pesquisa, em algum momento, vai estar atrelado à instituição. Vou pegar aquele exemplo que eu dei do professor, né? Por mais que o seu, seu, seu, seu, sua ponte de coleta de dados é aquele indivíduo. Durante o processo de pesquisa, ele vai falar da instituição. Né? ele é um indivíduo é, espacializado, ele tem ali o seu local de trabalho, né? o que ele é, é também pelo trabalho que ele desenvolve. Então, é muito difícil de separar esse indivíduo da atividade profissional dele. Então, dependendo do seu objetivo de pesquisa, essa instituição vai aparecer. E é importante que essa questão seja elucidada e seja, essa abertura seja dada, mesmo que você não tenha que ir lá presencialmente, é interessante o diretor da instituição estar ciente, é, dar transparência ao processo, sabe? Digamos que, Deus abençoe, mês que vem surge a vacina para a Covid. Ok, então você já vai poder ir até a instituição, mas, e se ninguém souber do que está acontecendo, né? Você tem que dizer, olha, eu estou fazendo uma pesquisa aqui com seus colaboradores, né? Vai parecer um pouco tanto invasivo. Ah, nossa, eu estou sabendo disso agora, não sabia? Né? Então, é sempre legal é, é, dar transparência, comunicar esse processo de uma maneira mais ampla. É, evita problemas lá na frente, tá? Ah, é legal. legal. Fala aí da Mariana, tudo novo para mim, agradecendo a disposição para apresentar. É novo, Mariana, mas fica tranquila que, que dá certo, né? Como eu disse, como o Brasil não é a dificuldade, a maior dificuldade mesmo é a redação do processo. Esse PowerPoint depois, sim, a gente pode disponibilizar tanto o PowerPoint como a gravação também. Então, toda essa fala vai estar disponibilizada no YouTube da Biblioteca do IFSP Jacareí, para que vocês possam reouvir, reavaliar e que novas dúvidas possam surgir. Pode deixar que a gente compartilhe assim. Deixa eu ler aqui a dúvida da Vanessa. Li que o conteúdo da pesquisa aprovado pelo CEP não pode ser alterado após a aprovação do mesmo. Nesse caso, eu não posso mais alterar o TSLE, o questionário, o roteiro de entrevista, mas posso alterar o restante? Não posso? Tá, deixa eu ver se eu entendo a pergunta da Vanessa. Vanessa, você consegue fazer várias alterações no seu projeto? É, como é que funciona isso? Você fez todo o processo, criou aquele roteiro de entrevista, que é inicial, eu entendo que é muito difícil às vezes você definir o seu instrumento de pesquisa com exatidão ao longo da pesquisa. A própria pesquisa vai te demonstrando a necessidade de realizar ajustes. E como é que você faz esses ajustes? Você submete novamente no, no, na plataforma Brasil. Ah, da que eu faço o processo todo de novo? Não. Você vai entrar dentro do seu... Entrar dentro, não? é Entrar lá no seu projeto que já vai estar tá aprovado, você já vai ter o seu parecer com substanciado, como se diz, né, que é o ok para você dar continuidade à sua pesquisa. Então, você vai entrar lá no projeto e vai dizer que você precisa fazer essa emenda. E aí você vai mandar o teu projeto de novo, vai mandar o que foi alterado para o CEP, eles vão reavaliar e vão, vai ter uma segunda versão, digamos assim, e você vai ter uma autorização para utilizar o seu projeto com essas modificações. O que é complicado para mudar é o título do projeto. Né? O projeto, a raiz dele, o título dele tem que ser o mesmo. E aí você vai fazendo pedidos de alteração, novas emendas, novas versões. Mas se o título do seu projeto muda ou se ele, você reformula ele de um jeito que o próprio título tem que alterar, Aí você cria uma nova submissão, aí vira um outro projeto, vira uma outra coisa. Mas você consegue fazer a, a, essas alterações, sim, mas todas elas vão ser avaliadas mais uma vez. Pergunta da Laís. E se no caso ele não tiver como imprimir, tem como ser feito de outra forma? Pode acontecer no caso? Não, pode mandar pergunta sim, Laís. Não precisa pedir desculpa, não, pode mandar. Então, esse momento de pandemia nos coloca em saias justas enormes, porque não é todo mundo que vai ter acesso à impressora, não é todo mundo que vai ter tinta na impressora, né, então assim, é complicado da gente pensar, e aí, qual é a saída para não excluir esse potencial participante da minha pesquisa? É, dependendo se você for fazer essa entrevista remota, você pode, no seu, digamos que seja um questionário, tá? Supondo que seja um questionário. Lá no início, quando você cria o formulário para esse participante responder, tem um, uma caixa de texto onde você coloca uma apresentação do que seria aquela pesquisa. Você pode pegar o texto do TCLE com todas essas informações importantes, colocar ali no, nesse texto e colocar um ícone mais ou menos para que ele possa continuar, como por exemplo, eu li e concordo com as informações acima. Onde ele só consegue acessar o, o restante das questões e continuar a participação dele se ele clicar no sim, sim, eu concordo com esse processo. E aí você também imprime... E coloca isso para o comitê de ética. Eu acho que isso até é até uma postura adequada nesse momento de, de pandemia e de dificuldade social que muita gente está vivendo. Né? Não é todo mundo que tem tesoura, não é todo mundo que tem tinta, não é todo mundo que tem o um celular. Enfim, a gente tem que tentar criar estratégias para que esses participantes da pesquisa, de fato, consigam participar de uma maneira mais fácil, mais efetiva. Não sei se, é, se foi clara aí a sugestão. Um, a Renata vai mencionar que o CEP tem solicitado cartas de autorização quando as instituições são incluídas. Uhum, isso, exatamente. Escolas, CAPs. Isso, exatamente, Renata, eu comentei, né? Não sei se você digitou antes, mas precisa ter essa carta de autorização da instituição onde você vai aplicar. E eu recomendo que essa carta de, instituição, de autorização, ela exista, mesmo que você, nesse momento, não vá à instituição presencialmente. Eu oriento para que essa carta de autorização exista, tá? O prazo para essa reavaliação é o mesmo? Sim. Se você tiver que fazer algum adendo, fazer uma nova versão do seu projeto dentro da plataforma, você tem que ver o calendário, ver o prazo máximo para postagem, postar para que ele seja apreciado e avaliado na próxima reunião. Mesmo sendo a versão 1 ou a versão 2, 3 ou 4, vale o calendário, vale os prazos que já são estabelecidos, tá? Mais uma pergunta da Thaís. no meu caso a entrevista se dará com familiares e esses familiares vão colocar sua visão a respeito da inclusão dos filhos nas escolas e nesse caso vai ser preciso fazer algumas alterações por não será feito com os pais que tinham a intenção anterior, onde as entrevistas aconteceram com os professores dos filhos, pode ser que eu precise falar com pais diferentes e nesse caso. Não tenho acesso às unidades escolares. Isso muda? É, Complexo, isso Complexo, né? né? <risos> <risos> eu, eu queria te dar uma resposta mais fácil, mas sim, precisa. <risos> precisa. Por mais que... É... E assim, por isso que eu digo, a forma de coletar os dados, às vezes ela traz um, um trabalho maior para essa parte da pesquisa, ou um trabalho menor. Como você vai falar com familiares, então você tem que ter o TALI para essa criança e o TCLE para cada um desses familiares. Ah, Agatha, mas depois, dependendo da resposta, pode ser que eu não use esse dado. Não sei se é isso que eu entendi. E eu descarte essa informação, se essa família considerar que o filho foi incluso na escola, e aí vou propor para uma outra família. Tudo de novo, TALE para criança, TCLE para todos os, os não, não, é, participantes. Não, a minha dúvida, na verdade, é que assim, a pesquisa aconteceu primeiro com os professores, então eu até tive que apresentar, o meu, o meu projeto na época voltou, a gente teve que ir atrás das autorizações da escola né, a gente uhum. fez o PCLE e tudo mais, foi nas unidades e tudo mais. E eu não tive contato com os pais e nem com as crianças, foram apenas com os professores. Agora, uhum. a continuidade dela, ela se dá com os pais, né, como os pais enxergam o processo de inclusão das escolas. Uhum. E aí, uhum. nesse caso, meu contato são com os pais. No primeiro momento, a gente tinha a ideia de continuar é, pegar os pais desses é, que tinham esses professores, né, que tinham esses alunos em sala, mas alguns não poderão continuar, né, porque eu não tenho o contato deles, né, eu tinha o contato dos professores, alguns eu tenho, até pretendo continuar usar, mas será, a gente vai ter que pegar outros pais, porque são cinco amostras e tudo mais. E a minha dúvida é essa, é, nesse caso eu estou falando com os pais, eu não estou tratando com a unidade escolar. Nesse caso, eu preciso ter autorização das escolas para estar falando com esses pais, como eu fiz da primeira parte com os professores, que aí, no caso, eu utilizei o espaço, utilizei o funcionário, ou não, eu vou apenas ter o TCLE e o TALI, no caso, não sei se aplica o TALI também, porque eu não vou ter contato com as crianças, eu vou ter contato apenas com os pais. É, seria o TCLE apenas para os pais ou não? Eu vou ter que pedir para esses pais me informarem as escolas e falar com as escolas também. Essa é a minha dúvida. Eu acredito, pelo básico que você me explicou, que você vai precisar entrar em contato com as escolas pelo teu objetivo de pesquisa. Uhum. Se você está entrando em contato com esses familiares para investigar a inclusão dessa criança na escola, provavelmente, durante a sua coleta de dados, as escolas vão aparecer ali. E uhum. é ético que essas escolas tenham ciência do, da pesquisa que está sendo desenvolvida e que está envolvendo diretamente o nome delas. Uhum. Né? Essa, essa é a minha opinião. Pode ser que o comitê de ética diga que não, mas eu acho que, que eles vão questionar <risos> sim. <risos> então, assim, para evitar o, o transcorrer da pesquisa, o, o, o processo. Você tem dois caminhos. Caminho um, já correr atrás desse, de investigar quais são as escolas e já correr atrás desse material. E muitas vezes é muito simples, sabe? A escola fica até feliz de saber que tem uma pesquisa acadêmica sendo desenvolvida no seu meio. É um processo que é tranquilo. Uhum. Uh, ou dois, ou até junto com o comitante, você escrever um e-mail para o comitê de ética especificando muito bem que você acabou de me relatar e confirmando essa necessidade. Eu acho que você pode, para ganhar tempo, fazer as duas coisas de forma concomitante. E aí okay. a secretária executiva a Fanny, ela tende a te responder isso muito rapidinho e te embasando, te dando essa segurança. Mas eu acredito que vai precisar sim, viu? Tá ok. Obrigada, Agatha. bom, nada. Hum. Beleza, acho que eu só consegui chegar ao final das questões. É, vou finalizar aqui mostrando o parecer com substanciado. Na tela aqui da plataforma Brasil aparece uma linha com uh, a pesquisa que você acabou de, de cadastrar, e aí tem um pezinho do lado dela. Esse pezinho é o pezinho mais esperado, né? Que é o P de parecer, parecer com substanciado do CEP que é o seu OK, que vai ali te liberar para a execução dessa pesquisa. Eu oriento, inclusive, que esse parecer com substanciado, dentro do seu TCC, da sua dissertação, enfim, ele apareça lá como anexo. Você coloque esse documento como anexo no final do seu trabalho, inclusive para registrar que aquele trabalho passou por todo o processo de avaliação do comitê de ética e foi aprovado, ok? É uma, uma, uma, uma ação bem positiva. Vou deixar aqui a orientação do link, lembra que eu falei, olha, esse modelo está disponível no site, olha, não se preocupa, então, está aqui, ó, você vai lá no site do IFE, no site do nosso campus, para quem é de fora, é o jcr.fsp.edu.br. Esses modelos não são modelos específicos para o IFE, tá? Esses modelos são modelos é, de, de uso nacional, eles diferem muito pouco de instituição para instituição, porque tudo que tem que ter ali dentro é regido pelas resoluções. Então, assim, o, o, sabe, muda um logotipo, muda uma coisa ou outra, mas o conteúdo em si é muito similar, é muito comum. No lado esquerdo do, da página, da nossa página do IFE, você vai procurar pela área de pesquisa, e dentro da área de pesquisa, comitê de ética em pesquisa, e vai aparecer essa aba aqui para vocês. E é, na aba submissão de projetos, tem documentos obrigatórios para o cadastro, modelo do TCLE, Agatha, não tem modelo do TALI? É a mesma coisa numa linguagem mais acessível. Então, se você escreveu o TCLE para o um maior de idade, preciso escrever o TALI, você vai pegar o seu TCLE e transformar aquela linguagem no mais palatável possível. Então, só tem um modelo, mas tudo tem que estar ali. Não dá para suprimir informação, tudo tem que estar ali de uma forma mais simples. Orientações para é, formação do TALI, Modelo da carta de autorização, a Renata tinha perguntado, né, a professora Renata, sobre a carta de autorização, tem aqui o um modelo, uh, tem alguma carta circular, tem ofício, então, assim, tem alguns documentos que vão ser fundamentais para vocês, estão todos aqui disponíveis para baixar. Outra dica que eu vou passar e orientar é essa daqui, do próprio comitê de ética. Dentro da plataforma, da, dentro, dentro da plataforma Brasil, quando você abre... Você nem precisa ter logado ainda, você tem acesso a duas informações que são importantes. Uma, são os manuais da Plataforma Brasil, é só clicar aqui que você vai ter acesso a esses manuais. E o outro que foi criado assim, recentemente, que eu achei o máximo e já testei e funciona, é o atendimento online. Tá com dúvida com relação a algum tipo de preenchimento na Plataforma Brasil, algum processo clica nesse atendimento online, eu testei, foi, mesmo nesse momento de pandemia, e eu fui muito bem sucedida e muito bem atendida. Então, utilizem também esse atendimento online, tá bom? Tinham perguntado aqui pelos contatos, eu vou deixar os contatos tanto do Comitê de Ética quanto da Biblioteca e os meus. Aqui está o contato do Comitê de Ética, a Secretária Executiva e a FANI. No telefone vocês não conseguem acesso agora, mas por e-mail ela responde super. O pessoal do CEP responde de maneira nossa muito pronta, muito eficiente. Uh, e-mail da biblioteca e mais recentemente a gente disponibilizou um WhatsApp da biblioteca. Também pode mandar dúvidas e perguntas pelo WhatsApp. E está aqui também o Facebook, tá? A gente está colocando algumas informações, alguns posts interessantes para vocês no Facebook e no YouTube, né? No Facebook e no site da Biblioteca eu vou colocar o link do YouTube para que vocês possam rever essa, essa apresentação e tirar as potenciais dúvidas, tá? Bom, acho que é isso, não sei se eu consegui fazer isso tudo no tempo, foi corrido, olha, <risos> quase nove horas. É, mas dá um tempinho para a gente finalizar, apresentar alguma outra dúvida que tenha surgido. Não sei se a Nana ou se a Renata está por aí, Ângela, se alguém quer pontuar alguma questão. Bom, eu só tenho a agradecer, né, Agatha? Sua, sua apresentação ah, super é. bem completa, super detalhada, com a sua voz maravilhosa, gostosa de ouvir. Oh! <risos> que bom! Mas está aberto ainda a perguntas, pessoal. Quem quiser, aproveitem, né, Agatha? É, aproveita. <risos> Apesar de que a Agatha, gente, ela deixou o e-mail e ela é super solícita também. Ela responde super rápido. Ela esclarece muito rápido. Que se ela não tem a resposta, ela vai atrás, ela corre. Eu é, nossa, ela é 10. <risos> tá? Então, gente, precisando... Eu sei que na hora... Na hora que está fazendo é que surge a dúvida, né, Agatha? No é, momento verdade. está tudo muito maravilhoso, mas é no momento que surge a, a dúvida. Então, gente, é, só que não vai escrever para ela no dia, né? E querer a resposta tudo no dia também, né, gente? Tem que fazer no um Dia. dia eu vou até anotar, Nana, dia 22 do 7 vai bombar. Vai bombar <risos> eu o seu vou... e-mail. <risos> Mas eu agradeço a Agatha de coração sua apresentação. Pessoal, nós, a Agatha vai fazer uma. Ela vai pegar essa gravação, porque a, toda a apresentação foi gravada, e ela vai uhum. colocar depois o link na, no site da biblioteca, né, Agatha? Isso, eu vou colocar essa apresentação no site da biblioteca. É, a gente já criou um canal no YouTube, já tem algumas postagens e alguns vídeos no YouTube e a gente pretende, até nesse momento de pandemia, criar novos vídeos de utilização da Plataforma Brasil, de pesquisa no portal CAPES, então eu pretendo criar outros, outros vídeos para que possa servir de material institucional nesse momento de, de pandemia. E esse sobre Plataforma Brasil e com Comitê de Ética já vai para lá, tá bom? Então não é só pesquisar pela gente no YouTube, que nós já estamos lá, mas entre amanhã ou depois esse vídeo também vai estar por lá. E aí aproveita para curtir o canal e ative o sininho. <risos>